shalom Se nossos corações realmente têm fome e sede pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos começar com o Jardim do Éden que temos dentro de cada um de nós. Temos poder e autoridade para perdoar pecados e libertar os cativos, em nome do Senhor Jesus Cristo, devemos frutificar e multiplicar, enchendo a terra e subjugá-la. Está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. A semente da palavra de Deus, que é Cristo dentro de cada um de nós, que é a palavra de Deus, foi plantada no ventre, do nosso coração isso muito antes da fundação do mundo no livro de Jeremias capítulo 1 no versículo 5 a palavra do Senhor diz assim antes de formá-lo no ventre eu o escolhi antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações cabe a nós Trazer a palavra que é Cristo, a água da palavra que é Cristo, para que os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, possam ouvir essa mensagem, a palavra de Deus que revela Cristo, o amor, a graça de Deus. E pelo ouvir o amor de Deus revelado que é Cristo, a semente da palavra de Deus que é Cristo dentro deles, então, crescerá. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus que revela Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. A semente será impedida de crescer dentro da pessoa se houver julgamento, se houver condenação. Ao invés de revelarmos Cristo, se condenarmos o, o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso semelhante, se condenarmos, Julgarmos o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo, eh, estaremos impedir com que a semente que é Cristo, cresça, floreça, apareça dentro do nosso irmão. Então, devemos é eh, pregar Cristo, que é o amor de Deus, que é a graça de Deus. Está em Romanos capítulo 10, no versículo 17. A lei não é baseada na fé. Gálatas capítulo 3. Versículo 12 diz isso, que a lei, ela ela condena, então ela não é da fé, ela não se baseia na fé, ela não gera fé no coração da pessoa. A lei impede com que a fé nasça, com que a fé é, apareça, surja. Julgamento e condenação são as ervas daninhas do mundo. O crescimento espiritual vem da manifestação do amor incondicional e do perdão do Pai, gerado pelo Espírito Santo, manifestado nos Filhos de Deus. Nós que recebemos eh, Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, Cristo como nosso Salvador, somos considerados Filhos de Deus. Gálatas, capítulo 2, eh, no versículo 20, diz assim: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra, ou oh, a vida, e agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O eu foi crucificado, o ego, a minha própria agenda, a minha carne foi crucificada com Cristo, lá naquela cruz. Assim, já não sou eu quem vive. Já não é o meu ego, a minha personalidade, a minha própria agenda, quem vive. Mas Cristo vive em mim. Cristo, o Filho de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, este corpo de carne, este corpo físico, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo neste corpo de carne, neste corpo um, material, pela fé, fé pelo que eu creio, no Filho de Deus, ou seja, na Palavra de Deus, na graça e no amor de Deus, que me amou e se entregou por mim, ó oh, glórias, Deus, Pai, honras e glórias sejam dadas a Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Pai. Esta é o devocional, é a palavra que eu trago para todos vocês hoje, espero que ele tenha abençoado, Esclarecido alguma dúvida, em nome do Senhor Jesus Cristo, Shalom.